Ah, eu me chamo Matuir, sou um homem cis pardo e integro a Comissão de Direitos Humanos do CFP. O número do meu CRP é o 12 12502. Ser LGBT no nosso país certamente já produz intensos sofrimentos em decorrência dos processos de vulnerabilização social, preconceito, opressão que estamos submetidos. Ser LGBT negra e negro certamente acirra ainda mais esses sofrimentos, porque além da LGBTfobia, há o racismo. Dados produzidos por instituições importantes do nosso país já demonstram que os índices de assassinatos ou mesmo violências contra pessoas LGBTs são maiores para pessoas negras e negros. O que significa dizer que, para que nós tenhamos de fato transformações sociais significativas, precisaremos considerar essas dimensões de diferenças para que, certamente, a partir daí, termos efetivamente uma luta antirracista.